Israel pode atacar o Irã? Separei essa matéria aqui pra gente, olha só. Israel pode atacar o Irã se o nível de enriquecimento do urânio do país exceder 60% a ponta jornal. É a publicação do Sputnik Brasil. A publicação diz o seguinte: o governo israelense teria informado aos Estados Unidos e vários países europeus que poderia lançar um ataque militar contra o Irã, se Teherã exceder o nível de enriquecimento de urânio de 60%. Agora nós temos essa escalada de tensão com relação a Israel e o Irã. E novamente na esfera internacional, China afasta navio de guerra dos Estados Unidos no Pacífico em novo atrito entre as potências, publicou o Estadão há aproximadamente... 4 horas e aproximadamente 5 horas atrás a Metsul Meteorologia publicou o seguinte o que esperar de chuva até o começo de abril no Brasil. Aí diz o seguinte, a publicação da Metsu. O mês de março poderá terminar com chuva acima da média em diversas regiões com alívio de chuva recorrente sobre o sudeste. A publicação é de autoria de Staelcias. E continua. Até o começo de abril a chuva seguirá com grandes volumes em partes do norte do país, bem como seguirá frequente nos estados do sul. A expectativa é de elevar ainda mais os volumes que já estão acima da média mensal de março em estados do norte, parte do centro-oeste e interior do nordeste. No sul do país, o monitor de seca ainda avaliou como severa a estiagem que afeta o oeste do Rio Grande do Sul. Por outro lado, os repentinos eventos de chuva, ainda que irregulares, tendem a trazer alguma melhoria.